Muito obrigado por ter dado play, se você está me vendo agora, não esqueça, se você está vendo essa mão passando diante de você, <risos> dê um clique agora aí no like, porque nos ajuda muito. Se você não é assinante desse canal, inscreva-se, vai valer a pena, vai valer a pena sim, tem muito conteúdo aqui, nós já chegamos ao livro de Apocalipse para você ter uma ideia, tem muito conteúdo aqui para você poder estudar o texto bíblico, tem cursos... Tem devocionais, tem temas polêmicos como pornografia, morte, adultério. <risos> Parece um filme do Quentin Tarantino. Bom, mas vamos lá. Muito obrigado por você ter dado play. Hoje, o nosso episódio, o episódio 11. Glória a Deus, do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro da esperança. Sim, Apocalipse o livro da esperança. E é muito importante que você saiba que a leitura que nós estamos fazendo aqui, a base dessa leitura, está no episódio 6. Está aqui, ó, no episódio 6. Se você quiser saber como é que a gente está lendo, quais são as bases teóricas, conspiracionistas que nós estamos lendo o livro de Apocalipse, vá no episódio 6 que eu conto tudo para você. Ok, então vamos lá, muito obrigado por você ter dado o play, muito obrigado porque esta é a semana que inicia a semana do Natal. Deus abençoe sua casa, sua família, seus sonhos e tudo aquilo que você tem planejado para a sua vida no ano de 2022, que tomara que não seja uma reprise do ano 2020, tampouco 2021. Porque 2021 foi bom? Foi. Poderia ser melhor? Com certeza. <risos> Seguimos em frente, então. Vamos ao texto. É, o texto de hoje. É, capítulo 10. Episódio 11, capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu envolto numa nuvem com um arco-íris... Sobre a cabeça, seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Deu um forte grito, com o rugido de um leão, e os sete trovões responderam. No momento em que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que disse... Guarde em segredo, e não as escreva. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todos sempre, que criou nos céus, criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, o plano de Deus que, man, Deus que Deus manteve em segredo se cumprirá. Conforme ele anunciou, a seus servos os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então, me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque o tema é interessante. Lembrando para você que este quadro está disponível no Bible Project em espanhol. Tem o, o livro de Apocalipse. Tanto o episódio 1 quanto o episódio 2 estão também traduzidos para português. O quadro não tem. Esse quadro não tem em português. Esse quadro aqui você vai encontrar só em espanhol e em inglês. Mas se você puder ir lá no Bible Project e dar uma olhadinha, vai ser muito legal. Ops, a cadeira está caindo aqui, ao susto, oh, vamos prender a cadeira, aqui, prendi a cadeira para não cair. <risos> Profecias, tema complicado na igreja de fala portuguesa, talvez um problema que se encontra em outros países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau também. Porque é um problema generalizado. Né? Encontramos também por aqui na Espanha, em outros lugares, a exploração do tema. Há aqueles irmãos, e paciência se você é sensacionista, eu não sou, que Deus te acompanhe, é, que insistem na ideia de que esses tipos de dons, ou esses tipos de serviço ao mundo, acabou. Acabou que não existem mais profetas e que profecia hoje é pregar o texto bíblico. Bom, de certa maneira, não está errado, porque é palavra de Deus. Mas, de uma outra maneira, você está colocando o, encaixotando o Espírito Santo, encaixotando a igreja dentro de uma perspectiva muito, muito pequena. Esta é a minha opinião. Esta é a leitura que eu faço. Normalmente... Pessoas não fazem esse tipo de... de, de como como a, a, o grupo, né? O grupo que crê nesse tipo de, de, de perspectiva é pequeno né? em relação ao grupo religioso, né? a expressão religiosa no Brasil, que crê de forma diferente. Mas esses, os sensacionistas são muito barulhentos. E eles têm uma presença muito, muito forte na internet. E... E acabam sendo tutores de muita gente que fica na dúvida sobre a questão da profecia. A profecia é, uma das, é um dos serviços ofertados pelo Espírito Santo para a igreja. Você pode limitar a profecia à pregação das escrituras ou você pode expandir a profecia segundo o texto bíblico. Porque aqui nós temos um bom exemplo de como é isso. João recebe... É, do anjo é, recebe autorização vinda do, do céu para que pegue o livro o rolo e coma isso é a palavra de Deus aí você vai dizer bom então concorda comigo né então é a escritura bom, a escritura é a palavra de Deus agora você não pode dizer que a Bíblia é toda a palavra de Deus por que não porque senão você está dizendo que Deus não tem mais nada para dizer que Deus não tem mais nada esgotou o tanque de informação de Deus foi a zero, ele pôs tudo para fora. E aí você tá limitando Deus e eu, se fosse você, não faria isso. É perigoso. O que você pode dizer é que as escrituras é a palavra de Deus. Ok. Agora você vai explicar, dizer que a, as escrituras é toda a palavra de Deus. Aí é complicado. Por exemplo, tem palavras que foram ditas aqui e que você não vai ficar sabendo. Porque... Os trovões e as voz do trovão está dando informação, e Deus disse: Não registre, não registre esta informação. Então não é toda. Então não é toda. Porque ele diz aqui no versículo 4: no momento em que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os sete trovões disseram e não as escrevam coisas que Deus disse que nós não vamos ficar sabendo. Há milagres que Jesus realizou e que nós não ficamos sabendo. Há discursos que Jesus proferiu e que nós não ficamos sabendo. Então, as escrituras são a palavra de Deus? Sim. ok, Mas é toda a palavra de Deus? Não. Aí, entramos numa questão complicada. Porque o livro de Apocalipse é um livro profético, é um livro que sinaliza o fim. Então imagine, é, imagine uma luz no final do túnel, tudo bem? Uma luz no final do túnel. Você está entrando dentro de um túnel, se você já teve a oportunidade de passar por algum túnel. Então, um túnel muito grande, não iluminado, aí quando você está saindo do túnel, você visualiza a luz que sinaliza, você visualiza a luz que está dando sinal do fim do túnel, mas entre a luz e você tudo é trevas, tudo está escuro, mas de repente pequenos flashes se dão e você consegue ver algo, o, o que ocorre que está à sua frente, mas ainda não está no fim, então é exatamente isso o que ocorre com a igreja hoje, a igreja é a voz profética para as nações. Nossa, como essa coisa ficou parecendo G12 agora. <risos> é que os irmãos escreveram uma coisa bonita para fazer coisa feia ou coisa errada. A igreja é voz profética. Então, tá errado quando alguém diz assim, louvor profético, canção profética, é, acampamento profético, palavra profética... Não, não está errado o termo, não está errado. Está errado o que estão fazendo depois. O termo em si não está, porque se você quer crer que a profecia é palavra de Deus, porque o profeta come o rolo, é doce como favo de mel, salmo de salmo 19, mas quando desce ao estômago causa um mal-estar, porque Porque a palavra é pesada e o profeta, a função do profeta, é trazer a palavra de Deus como pré-juízo, como anúncio do conserto de Deus para as nações. O profeta, ele sinaliza o que vai acontecer. E a sua palavra acontece, porque não é dele, procede dos céus. E aí, o profeta, porque nós temos dificuldade de entender isso, e é importante, porque que João. Coloque isso aqui porque ele está se situando dentro de uma situação. Ele está se situando dentro de uma situação. Eu sei que isso ficou meio complicado de se ouvir, é, mas ele está anunciando para sete igrejas. Não esqueça que ele está escrevendo isso para sete igrejas da Ásia: sete igrejas que estão com problemas, sete igrejas que estão passando por dificuldades, sete igrejas que estão quase se apostatando da fé. E ele está escrevendo, então ele está recebendo a autoridade. Para dizer a essas igrejas que a informação que elas estão recebendo é uma informação que trará câmbio, mudança, transformação no mundo. A leitura desse texto, desse livro, desta profecia, vai mudar o eixo da vida dos cristãos da Ásia e também de todo o mundo. Tanto é verdade. Que não poucas vezes eu já disse aqui, e já repeti aqui muitas vezes, que nós é, não vivemos para descobrir o futuro. Nós vivemos sabendo como será o futuro. Nós vivemos o presente sabendo como será o futuro. A nossa postura é o que nós devemos fazer enquanto Jesus não volta. Porque sabemos que ele voltará que é uma promessa, a ressurreição dos nossos corpos, é uma profecia de Jesus. Nós teremos os nossos corpos ressurretos. E essa profecia ela é reverberada na boca dos apóstolos, na boca da igreja durante todos os séculos e séculos. Tanto é que na, em muitas lápides nós vamos encontrar o texto de João capítulo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nós temos essa promessa de que mesmo que a morte nos atinja e atingiu muitas pessoas, muitas famílias no Brasil e em todo o mundo esse ano de 2020 2021 e ainda está atingindo por conta dessa pandemia os que atingiram a morte, que atingiu a vida dos filhos e filhas de Deus negacionistas ou não porque isso Deus não é negacionista de seus filhos, será cumprida quando vier a volta de Jesus. Temos isso no livro de Romanos, Tessalonicenses Gálatas, Filipenses, no livro de Timóteo, Tiago, Tito. Temos essa informação no livro de Judas. Temos essa informação nas epístolas gerais de João, de Pedro. Essa informação está o tempo todo corrente e o profeta tem tanta força, tanta força dentro da comunidade local e ele recebe uma autoridade. A igreja local do primeiro século entende isso com tanta clareza que o profeta ele tinha ele tinha autorização de Deus para poder fazer com que as coisas é, se tornassem reais naquela situação naquele local, que nas epístolas gerais nós vamos ouvir, inclusive, Paulo também diz, cuidado com os falsos profetas. Se há o falso profeta, existe o verdadeiro profeta. Cuidado com os falsos profetas. João diz que uma das características do falso profeta é que ele não declara a deidade de Jesus. Ele não declara Jesus. o Jesus Nazareno, filho de Maria, filho adotivo de José, irmão de Tiago, de Judas e de outras pessoas, não considera este galileu filho de Deus. Então, eles são falsos profetas. Estão, é, João que está dizendo isso o tempo todo. Então, se existe o falso profeta, existe também o verdadeiro profeta. Então, o verdadeiro profeta, ele é aceito na comunidade local como um guia, aquele que tem a orientação da parte de Deus. Ah, você pode crer, como eu disse no início do vídeo aqui agora, que você, não, você pode não acreditar que o, essas profecias existam até hoje pode ser ciência eu acredito, e por que, que eu acredito? porque não só uma vez várias outras vezes eu ouvi e tenho amigos que são é, receberam essa incumbência da parte de Deus que quando eles oram o Senhor os re revela revela o futuro revela situações que poderão pôr em xeque a vida da comunidade local. Não é, o profeta não é para ganhar dinheiro, o profeta não é para viver é, as custas disso. Oh, vamos receber o profeta Joãozinho, Joãozinho 30. Ele revela o seu Orkut, revela o seu Facebook, revela as fotos que estão no seu celular, revela suas conversas de WhatsApp. Não, não é profeta, é um hacker. Né? O que eu quero dizer aqui. É, esse tipo de, de, de esse tipo de atitude é que tira as pessoas da. tira das pessoas a beleza de contemplar a figura de um profeta. Então, em nome de Jesus, essas pessoas são os falsos profetas, e estamos apinhados de gente assim. Havia uma menina na praça que profetizava e que lia o futuro das pessoas. E Paulo disse que ela estava possuída de demônios. É muito provável que uma dessas pessoas, com que você topou pela vida e eu topei por algumas, esteja, na verdade, era possuída de demônios. O profeta fala o que vai acontecer. A profecia acontece porque o profeta recebe da parte de Deus. Por quê? Porque ele diz aquilo que procede da parte de Deus e a palavra profética que muitas vezes é interpretada como uma construção do nada como uma uma mandinga na verdade é, ou como uma confissão positiva muitas vezes é confundida com isso a palavra profética ela acontece porque Deus confirmou no coração do profeta que aquilo vai acontecer então aquilo não vai acontecer porque o profeta disse porque a palavra do profeta aconteceu porque Deus disse isso irá acontecer, e o profeta é o meio pelo qual Deus utiliza para a igreja essas notícias. Atenção, como dizem aqui em espanhol, horror, horror. para o que eu vou dizer agora. Então foi no verso 11, no 10, 11, então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações e nações línguas e reis essa é a ação dos, do, da igreja isso vai ficar fácil de entender quando nós formos ler o texto em que fala sobre os dois as duas testemunhas que muita gente acha que são duas testemunhas que reencarnam Bom, não sei como que você consegue explicar isso mas é, nós vamos ler isso adiante e essas duas testemunhas são a igreja com as suas duas facetas a faceta de quem apresenta o juízo que provém da lei, né? a lei, quer dizer, o ensino bíblico, aquilo que está registrado aqui, o nosso livro de fé e de conduta, e também de profecia, Elias e Moisés. Temos que ter muita, é, muita paciência, porque há muitas coisas que não, não, não estão fechadas. Então, eu quero, quero falar agora com você que não crê em profecias. Você acha que isso acabou? Isso é, ficou lá atrás? Ok. É um direito seu. O que você não tem direito é de achar que quem crê é um imbecil, infantil, um idiota, um manipulador da fé, porque não, não põe todo mundo no mesmo saco, fica feio. Agora uma palavra para você que crê. Cuidado. Cuidado com os espertalhões. Cuidado com gente que manipula as emoções das pessoas. Cuidado com os, os caçadores, aqueles que saem caçando presas fáceis, principalmente mulheres. Porque esses caras são, são safados. E tem muita profetisa que quer viver no luxo e na, na vida mansa. Cobra suas profecias, cobra para dar a profecia. Faz um pix que eu faço a profecia para você. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Tem muita gente. Tem muita cigana cartomante na praça fingindo que é crente. Cuidado, cuidado, cuidado tem muito crente cartomante aí. Muita gente que quer ler bujos, joga ali umas palavrinhas na Bíblia, fecha a cabecinha ali para oração, eis que te digo, servo e põe a voz e vira tradutor de Deus, eis que te digo, servo, minha serva, que... cuidado, cuidado, cuidado. Mais uma vez, é importante saber que discernimento espiritual é a ferramenta mais importante que você possa querer ter na sua vida agora. Peça ao Senhor, mais do que um emprego novo, mais do que aumento de salário, mais do que um emprego, mais do que um pedaço de bife. Peça discernimento espiritual, porque isso está em falta. E é por falta do discernimento espiritual que tem muita gente sendo passada a perna para trás. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelos profetas, pelas profetisas que o Senhor levantou na igreja. Porque é aqueles que entenderam e fazem isso com muito cuidado com muito cuidado, com muito zelo, faz isso com muito temor e tremor do Senhor, porque sabem que se falam alguma coisa que não tenha vindo dos céus, eles se comportam, eles se sentem extremamente é, constrangidos e amedrontados, porque falaram em nome do Deus Altíssimo aquilo que o Deus Altíssimo não lhes disse. Obrigado, porque o Senhor me deu a graça de conhecer Alguns destes servos e servas, obrigado Senhor, porque muitos deles vivem uma vida humilde, em dificuldade, porque não venderam os seus dons, que não são deles, são do Espírito Santo, mas estão sob sua tutela. Eles não venderam, servem a igreja, mas há aqueles que se deixaram cair pela cobiça de Satanás pela tentação de Satanás, e se tornaram cobiçosos. Passaram a exigir de muitos, no desespero daquilo que seria serviço à igreja, dos que estão em desespero e angústia, daqueles também que não querem o um esforço de aprender e desenvolver a sua própria fé, ficam sempre buscando de profeta em profeta, como se fosse cartomante, é, Leitores de sorte, a estes irmãos, tantos profetas e profetizas como esses desesperados, misericórdia. Misericórdia antes do juízo, Senhor. Para que não sejam como um balão que vende a profecia por dinheiro. Em nome do teu filho. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter dado play. Muito obrigado a outros vídeos aqui. Aproveito.